mais uma trilhazinha na natureza agora é a segunda parte a parte da subida vai ficar é um exercício diferente um exercício na floresta hoje Dentro da água Ó, oh, vamos subindo Muito bom agora na parte da manhã Vou Fazer minha caminhada Na natureza, minha trilha Vamos que vamos, essa é a segunda parte do vídeo Parte da subida agora Esse é o Rio da Ponte que Caiu. que tá escrito ali. E que é? Minha eterna gostosa. E, e. Ó. Pam, para, pam, pam.